Olá a todos que estão ligados à TV Sim. hoje a gente está aqui no, no FMG, no Laboratório de Física, para conversar um pouco essa morte, infelizmente, do pesquisador britânico Stephen Hawking. Aos 76 anos ele deixou a ciência, mas deixou também um grande legado. Para conversar um pouco sobre isso, a gente está aqui no Laboratório de Física e entrevistando o querido Gustavo Safa. ele é pesquisador, doutor em Física, para repercutir um pouco sobre a história de Stephen Hawking, a obra que ele teve durante o período em que ele pesquisou a origem do universo, buracos negros e tantas outras coisas. Então, Gustavo, primeiramente, muito obrigado pela sua... Eu que Por aceitar o nosso convite e queria começar, então, dizendo assim, qual foi a importância desse pesquisador britânico para a evolução das pesquisas que ele vinha fazendo em relação ao cosmos, em relação aos buracos negros? Bom, a, a, acho que a maior contribuição do, do, do Hawking, né, do Stephen Hawking, é exatamente a famosa radiação de Hawking. A radiação de Hawking é um fenômeno que, né, que ocorre em buracos negros e que é, é uma forma do buraco negro perder parte da sua massa, que era uma coisa que, antes do Stephen Hawking tratar o problema, né, acreditava-se que não acontecia, que o buraco negro ele era uma, um objeto né, um ente astronômico que só conseguia ganhar massa através da gravidade, né, porque à medida que corpos chegavam na vizinhança deles, eles iam puxando os, os corpos, né, o que eles chamam de singularidade, né, que é um, o, a parte central do buraco negro, e é, eventualmente essa massa era agregada ao buraco negro e nunca mais voltava né, para o universo em, em nenhuma forma. Entretanto, o, os cálculos que o Stephen Hawking fez mostraram que o um buraco ele consegue perder, perder radiação, que seria uma forma de, de perda termodinâmica de energia, né? e que, eventualmente, mesmo os buracos negros, um dia eles desaparecem. Eles vão perdendo, através da radiação de Hawking, a sua massa, a sua energia, e uma hora eles deixam simplesmente de existir, né, como buracos negros. Então essa é a contribuição, vamos dizer assim, mais evidente né, da, da, da carreira dele. Existem outras contribuições, por exemplo, ele e o Roger Penrose né, e o Jorge Ellis, eles descobriram, por exemplo, é, que de acordo com a relatividade generalizada, você, ao fazer cálculos sobre o início do universo, né, você não tem como evitar a existência de determinadas singularidades. É, isso é uma outra contribuição que, que ele teve, que é mais evidente né, é, é, da carreira. Né? Isso da parte da investigação científica, né? Uhum. Porque o Hawking também era um grande divulgador de ciência, e nisso ele era melhor do que muitos. Ele foi um, um, um pesquisador que tentou popularizar, pelo menos na linguagem, trazer uma linguagem para as pessoas que são leigas. Porque falar de universo, falar de buracos negros é uma coisa muito simples. aquele livro o universo da casca de nós parece que é muito visual, né? ele é muito didático, digamos assim. Você acha que ele também foi um cientista que possibilitou essa divulgação da ciência para pessoas que não tinham muito acesso, não tinham muito conhecimento? Sim, eu acho que ele foi muito bem sucedido né, em popularizar a ciência. Você pode entender em diversos níveis né, um, o acontecimento de um fenômeno científico, né, mas o Hawking contribuiu de alguma forma para mais leigo, né? cidadão que né? pudesse ler né? um livro dele, entendesse um pouco mais do, do mundo que está na volta. Né? Evidentemente que o assunto é muito complexo. Então ele, ele fez, de certa forma, uma mágica mesmo, né? do ponto de vista didático, né? que é transformar uma coisa extremamente complexa. Se, se você realmente for entender o fenômeno é, na sua base, você vai demorar anos para entender. Né? Mesmo o que ele escreveu nos seus trabalhos científicos. Mas, apesar disso, você consegue ver as consequências imediatas, e nisso o Hawking sabia muito bem explicar, né? ele sabia escrever muito bem, né? apesar da sua condição que ele, ele tinha né? é, dessa enfermidade incurável que é a esclerose lateral amiotrófica. Né? Uhum. Tirando todo esse fascínio né, que, a, que a ciência, principalmente é, esses estudos de espaço, viagens, Star Trek e tantos outros, né? que a gente sempre foi inundado muito por essa, por essa cultura, é, tirando todo esse fascínio de buscar novos lugares para se habitar, que mais que, essa, que esses estudos do espaço podem trazer de resposta para nós, pobres mortais aqui? É, é eu acho que a ciência é mais do, do que... É uma vaca que dá leite, vamos dizer assim. Né? A ciência também pode ser encarada como uma musa, né? ou então como uma, uma resposta à, à, à questão existencial humana. Né? É, então, eu acho que uma das formas né, é, que, que, ele, que esses estudos sobre o espaço nos dão de, de, em termos de é, contribuição né, é algo mais imaterial. Que é uma, uma, uma... você consegue se situar perante o universo, né? Você consegue compreender né, que, como que o mundo funciona e, de certa forma, eu acho que pode ser, de certa forma, tranquilizador, né, do ponto de vista psicológico. Certamente tem muita coisa de filosofia também envolvido nisso, né? É, é, porque uma vez que a ciência diz algo é a respeito de algo, né? é, você pode é, tirar alguma algum viés filosófico né para se posicionar direto das, do mundo e das, né? do, da sociedade como um todo né não só o rock mas os anteriores a eles eles é mostrar que o ser humano é muito minúsculo né frente ao, ao, ao universo de fato né então isso eu acho que é uma coisa importante. Né? ele transmite um certo grau de, de humildade né? frente ao mundo que a gente habita. Né? Quem você acha, professor, que o, o Steve Hawking pode ser comparado, se é que a gente pode comparar esses cientistas, porque dizem que não pode ser comparado ao Einstein, os outros dizem que sim, né? Sim. Quem que a gente poderia comparar a obra, o legado que ele deixou? Olha, eu acho, isso é, é interessante, os dois não trabalharam no mesmo na mesma mesmo assunto, né? Mas os dois trabalharam com física. O Michael Faraday é um, uma pessoa que pode, eu acho, ser comparada com com Stephen Hawking. A primeira coisa é que ambos eram geniais, né? Eles tinham uma, uma vontade, né, de conhecer o mundo é, com afinco, né? A segunda coisa é que ambos estavam preocupados com problemas sociais, né? Na sua época o Michael Faraday ele, ele era um sujeito preocupado né, com o papel da ciência para o mundo de uma forma mais mundana, né, de uma forma é, que afetasse diretamente né, a, a, a população. E o Hawking, quando ele fez a divulgação científica, ele também contribuiu diretamente para melhorar a divulgação científica uhum. né? e aí isso eu acho que de certa forma isso empodera as classes sociais mais baixas, né, porque você Tendo acesso né, à ciência, você, de algum modo, está transmitindo uma, uma certa quantidade de poder né, para, para as classes mais baixas, ou mesmo de ascensão social, ou de alguma forma para decidir né, é, se determinado projeto governamental é melhor do que outro projeto governamental. Né? Então, eu acho que a divulgação científica é uma coisa importante, e, além de tudo, existe uma. Uma semelhança na vida do Faraday e do Hawking, que é que no, mais próximo do fim da vida, o Faraday também foi acometido de uma depressão e sofreu muito por causa de lapsos de memória. De certa forma, a vida de ambos né, teve um certo um, um grau de sofrimento envolvido. Né? Apesar disso, eles tentaram continuar. A, a trabalhar eh, nos seus problemas respectivos. Né? Você está falando sobre as funções, a necessidade, né, a busca, principalmente pela questão da, da computação quântica para resolver cálculos complexos, mas também há soluções que atingem a população do mundo inteiro, que é, por exemplo, doenças até hoje incuráveis ou dificilmente curadas, curáveis, no caso do câncer. Você também está desenvolvendo uma pesquisa dessa aqui. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre essa pesquisa. Sim. É... Bom, eu trabalho com uma coisa chamada terapia fotodinâmica. Terapia fotodinâmica, ele é uma, uma técnica para o ataque de, de determinados tecidos cancerígenos, né? Que é menos invasivo, por exemplo, que a quimioterapia. A quimioterapia, quando ela é aplicada, o ser humano como um todo sofre, né? O organismo humano como um todo, sofre. E seria interessante desenvolver terapias em que você tem uma condição menos invasiva, né? Em que você não não é, enfraqueça demais o doente ao tentar tratar a enfermidade. né? Então, a terapia efodinâmica ela é baseada na transferência de energia da luz para um nanoparticulado, né? nanotubo de carbono ou nanopartícula de ouro, né? É, e esse, esse nanoparticulado, é, ele transfere a energia para um corante. Às vezes, por exemplo, uma porfirina, que é uma molécula que está presente no sangue humano ou, na, ou existe uma molécula semelhante na clorofila, né, que serve para captar essa energia e transferi-la para o oxigênio dissolvido no sangue. Ao transferir para o oxigênio, o oxigênio ele fica mais reativo. E aí ele consegue erodir aquelas células que não... São benéficas para o corpo. Sabe? É, é uma técnica menos invasiva porque você consegue é, focar a luz em determinadas partes do, do organismo e aí só naquelas partes é que vai ser é, criado essa, esse oxigênio mais reativo né, e que vai então atacar o tecido cancerígeno. E esse processo está em tem que fase você está testando? Já está em fase de laboratório? Está em fase de. É. Esse processo nós estamos na fase onde, que a gente chama de in vitro. A fase in vitro é quando você faz a, o teste para ver se o medicamento faz gera o oxigênio reativo sob luz. Então uma questão muito importante nisso é que a toxicidade do medicamento sem luz ela tem que ser baixa para não agredir as células saudáveis do corpo humano. Né? Mas com luz ela tem que ser o mais é, violenta possível. Então, a gente está ainda nessa fase, a fase in vitro, que são os testes feitos em, em, dentro, de, como falo, né? dentro de, um, de um tubo de ensaio, praticamente. Mas os testes in vitro, eles são promissores e eles mostram que é possível fazer algumas combinações para ser atingida essa condição né? de, de terapia fotodinâmica para tratamento de carcinomas. Né? Legal. A gente conversou hoje, então, com Gustavo Safa, que é físico, doutor em Física pela UFMG. Gustavo, muitíssimo obrigado por participar agradeço. dessa entrevista com a gente. A gente fica muito feliz em poder sair né, do nosso espaço lá do CIMI e vir aqui nos laboratórios da UFMG. A gente é parceiro da UFMG já com vários trabalhos aqui, para conhecer um pouco mais de perto que não é só lá no cosmos que as coisas estão acontecendo, dentro dos laboratórios também estão acontecendo grandes transformações, mudança que vai alterar a vida de todo mundo. Né, de todos nós que precisamos de tanto da ciência tanto da tecnologia. Muitíssimo obrigado! E fiquem ligados na TV Cime, sigam a gente no cime.org.br e até a próxima!